chamo Luene, sou monitora do projeto Recursos Didáticos de Geotecnologias da Universidade Federal do BC. Esse vídeo faz parte de uma série de dois vídeos onde vamos aprender a preparar mapas para impressão no software QGIS. Na primeira parte da sequência de vídeos nós fizemos a edição de todas as simbologias das nossas camadas para a preparação do nosso mapa de uso do solo do município de São Bernardo do Campo. Agora, nessa segunda parte, nós iremos preparar o layout de impressão utilizando o compositor de impressão do QGIS. Para dar início à montagem do nosso layout de impressão, basta clicar na aba Projeto na parte superior da tela. Logo após... É só clicar em Novo Layout de Impressão. Agora nós precisamos dar um nome para esse layout, pois ele ficará gravado no nosso projeto do QGIS. E poderemos abri-lo sempre que for necessário. Pronto, essa é a nossa janela de impressão, onde nós iremos fazer todas as configurações necessárias para montar o nosso layout. Para começar, nós vamos mudar as configurações da nossa folha, do tamanho a a4 para o tamanho A3. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse, sobre a tela em branco e ir em Page Properties. Feito isso, nós iremos dar início à montagem do nosso layout. Nós vamos utilizar nessa etapa basicamente as ferramentas que estão localizadas do lado esquerdo da nossa tela de trabalho. A primeira coisa que nós iremos adicionar será a margem. Para isso, basta clicar no ícone com as figuras geométricas e depois clicar em adicionar um retângulo. Para desenhá-lo na tela, basta clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar até o ponto desejado vez que nós adicionarmos algum elemento à nossa folha, ele irá aparecer logo em seguida na janela Itens. Clicando sobre o item, nós poderemos verificar todas as propriedades dele e fazer as edições necessárias. No caso da margem, nós podemos fazer ajustes referentes à altura e largura do retângulo que nós desenhamos e também ao estilo de linha e preenchimento. Quando você terminar a edição de algum item do seu mapa, você pode bloqueá-lo, pois assim você não correrá o risco ou de movê-lo ou de alterar as configurações que você já estabeleceu. É só clicar nesse quadradinho embaixo do cadeado. Agora nós iremos desenhar o nosso mapa principal. Para isso, é só clicar nesse ícone com o desenho de uma pinha, e fazer do mesmo jeito que nós fizemos para desenhar o retângulo da margem. Clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar. Aqui está o nosso mapa principal. Agora nós precisamos fazer as configurações necessárias. Primeiro nós vamos ajustar o posicionamento do mapa na nossa folha, e depois nós iremos mexer nas propriedades do item. Nas propriedades do item, nós iremos configurar primeiro a escala. No nosso caso, a escala será de 1 para 80 mil. Lembre-se sempre de colocar uma escala adequada para a visualização que você pretende da sua área de estudo. É sempre bom a gente clicar para travar as camadas e travar os estilos para as camadas do nosso mapa principal. Porque se a gente precisar fazer alguma alteração na nossa área de trabalho lá do projeto do QGIS, como, por exemplo, editar o nosso mapa de localização, ele não vai alterar as configurações do nosso mapa principal aqui do nosso layout. Então, sempre que vocês estiverem montando um layout de impressão, lembrem-se de travar as camadas e travar os estilos das camadas. Ainda nas configurações das propriedades do item, Existem uma série de opções que a gente pode editar, como adicionar uma moldura para o nosso mapa, e aí a gente tem a opção de escolher a cor e a espessura da linha da nossa moldura. Além disso, a gente pode também renomear o nosso item. Ali onde está escrito ID do item, a gente pode colocar um novo nome, que aqui no caso eu vou colocar mapa principal. Isso é legal para a gente conseguir e se organizando, porque vai chegar uma hora que nós teremos muitos itens compondo o nosso layout. Agora, nós vamos adicionar a nossa grade de coordenadas. Para isso, basta clicar em grades, no sinal de mais e depois em modificar a grade. O CRC que nós vamos utilizar é o mesmo do nosso projeto. Agora nós iremos inserir o intervalo da nossa grade. Conforme nós formos fa fazendo as modificações, o desenho irá aparecer no nosso mapa principal. A gente também pode mudar a cor da linha da grade, para deixar o mapa com um aspecto mais leve. Podemos também adicionar uma moldura ao nosso grade e desenhar as nossas coordenadas, conforme vocês estão vendo. Agora nós vamos editar a visualização delas. Nós podemos deixar apenas de um lado, como no lado esquerdo, e apenas no topo do nosso mapa conforme estou fazendo aqui. Agora nós vamos fazer as modificações na fonte e no tamanho. E podemos deixar a precisão como zero, porque a nossa coordenada não é um número decimal. Pronto. O nosso mapa principal com a nossa grade de coordenadas está feito. Agora, nós vamos adicionar as legendas. Vamos começar com as convenções cartográficas. Para editar a legenda, é necessário desabilitar o campo Atualização Automática e, então, excluir as camadas que nós não iremos utilizar para essa legenda. Para editar o nome da camada é só dar dois cliques sobre ele e então redigir o nome correto. Agora, é só realizar a configuração da fonte e do tamanho para o título da legenda e para os itens. Bom, vamos adicionar agora a nossa segunda legenda sobre os usos do solo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos excluir o limite municipal, a área de expansão urbana e os municípios limítrofes e também os dados do mapa de localização. Vamos usar um título e editar. Agora, nós vamos adicionar o norte. Para isso, basta clicar nesse ícone de imagem. Clicar em procurar diretório. Você pode escolher o símbolo que achar melhor. Próximo passo é adicionar a escala gráfica. Em propriedades do item, nós vamos fazer todas as configurações e nós podemos escolher o estilo que acharmos melhor, no caso de linha tracejadas no meio. Podemos aumentar o número de segmentos da nossa escala e também a espessura da nossa linha para uma melhor visualização. Vamos deixar a fonte igual aos nossos outros elementos, Arial. Agora, nós vamos adicionar o nosso mapa de localização. Para isso, nós precisamos voltar ao nosso projeto do QGIS, e desabilitar as camadas do nosso mapa principal. E habilitar as camadas configuradas para o nosso mapa de localização. Pronto. Agora nós podemos adicionar o nosso mapa de localização. Do mesmo jeito que adicionamos o mapa principal lá atrás. Vamos arrumar a escala. Vamos travar as camadas. Nós podemos adicionar o um enquadramento, que vai mostrar Onde fica a nossa área de estudo em relação ao mapa de São Bernardo do Campo? Vamos adicionar uma moldura. E agora, nós vamos adicionar os nossos elementos textuais. Aqui o título do nosso mapa de localização. Nós editamos o título na aba propriedades do item, em propriedades principais. Agora a edição de fonte e tamanho, seguindo o nosso padrão já estabelecido. E também vamos escolher a posição do nosso texto. Agora vamos adicionar o título do nosso mapa principal e de mais informações relevantes, como escala numérica, projeção, datum, base cartográfica e fontes de referência. Além de adicionarmos autor e data de elaboração que são informações muito importantes e devem estar contidas sempre nos mapas que vocês elaborarem. Para finalizar, nós vamos adicionar um logo, que pode ser tanto da instituição de ensino, onde vocês estudam, ou da instituição onde vocês trabalham. Para adicionar o logo, nós vamos clicar onde adicionamos a imagem anteriormente, porém vamos pegar uma imagem que já está salva no computador. Desse jeito, vamos aproximar um pouco. É isso. O nosso mapa, ele está pronto para ser impresso. Vamos bloquear todas as nossas camadas e salvar no nosso compositor de impressão. Nós podemos exportar o nosso mapa como imagem, tanto como PDF. Você pode também utilizar esse mapa como um modelo para os próximos trabalhos que você irá realizar. Para isso, basta salvar, clicar em esboço, salvar como modelo. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão abrir esse mapa, esse modelo em outro compositor de impressão novo. Vamos minimizar, ir em projeto, novo compositor de impressão, vamos dar um título aqui. Primeiro, nós temos que configurar o tamanho da página para o modelo que a gente criou. Só ir em esboço, adicionar itens de um modelo. Pronto! O seu modelo está aí. É só você carregar as informações do seu novo mapa. Muito obrigada e assistam aos outros vídeos do projeto Recursos Didáticos de Geotecnologias da Universidade Federal da OBC.